Mas começando aqui pelo começo, então a galera do Instagram, vendo no YouTube, tá, que agora é que vai começar a mágica lá. Quero trazer aqui Fernanda. Fernanda que é uma querida, que vem acompanhando aí, né, a jornada dos pés descalços há um bom tempo. Então, a Fernanda vai explicar um pouquinho o projeto dela, onde ela está. e Fernanda me explica também de maneira bem objetiva como que eu posso te ajudar com essa pesquisa, né? O que que você espera? sair com, de ideias tal, para que eu possa ser bem objetivo, tá? Então, te colocando aí na, na transmissão agora, Fernanda, boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, Ian. tudo bem? Boa noite, pessoal. Nossa, que honra, estou muito feliz de estar aqui, né? Porque eu te conheço já acho que há dois anos, exatamente dois anos, né? Te conheci e, e o meu processo... Bom, meu nome é Fernanda, eu tenho 57 anos, é, sou mãe de dois filhos, já adultos. Né? É, mas o meu processo, ele, você pode ver nem é que é um pouco longo. Né? Ele, é, ele não é um processo assim bom, até mesmo porque eu nunca trabalhei com nada digital. Assim, acompanhei as, os desenvolvimentos tecnológicos né? pela profissão e tal. Né? Trabalhei no varejo. É, minha formação é de relações públicas. Sou comunicação social. E a comunicação e o varejo comercial sempre na minha vida, né? Então, o meu processo assim de marketing é, é muito novo para mim. Mas eu estou muito feliz de já ter chegado aqui, sabe por quê? Isso é tudo muito novo para mim. Né? Ficar numa, numa live, falar da minha vida, como você pode me ajudar. É, porque é um processo extenso. Depende de cada um, né, Ian?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 e te dar ideias concretas do que já existe no mercado tá é bom tem um, no, na, no, no deu um, um bug aqui no Nomi mesmo tem um, um vídeo que você explica essa coisa de que que me travava só para falar sobre que que acho super importante é essa coisa de achar que tem a, o guarda-chuva né tem aquela coisa mãe né e que você não precisa ficar agarrado naquilo ali também. Achei legal isso que você falou. Mas, uh, voltando aí na... Uh, eu fiz meu Ikigai e sempre assim, ó eu, eu, eu, eu cheguei na seguinte frase, tem a frase, né? Vamos ver se você Sim. me ajuda aí. que é um monte de coisa. Porque eu já fiz muita coisa, Ian. Eu sou dessas assim... Que, Muito potencial, total como a sociedade falar como a sociedade me reprimiu demais demais pais colégio faculdade Pô, eu aprendi coisa que não serve nada para mim enfim isso é um outro assunto então tá meio assim tá aí vamos lá é, eu ajudo mulheres tá eu eu peguei que tem um avatar que isso é importante que você falou né quanto de mais eu saber o meu avatar o perfil do meu público a minha mensagem, a minha comunicação, ela vai ser mais clara e direta. Então, Perfeito. eu quero falar com mulheres. Quero Ótimo. falar com mulheres. Porque Beleza. você também é muito legal esse assim, socialismo, você, você vai nichando, né? Isso eu já captei também, né? quando no nicho. É, eu ajudo mulheres, e eu coloquei acima de 50 anos também, porque eu acho que uma mulher de 50 anos ela já viveu coisas. É, já está mais Não com mulheres, mas eu acho que é uma idade Diferenciada Já entrou no climatério, tem um lance hormonal Tem um lance psíquico É uma coisa diferente Para a mulher né? Diferente eu falar para uma garota De 30, de 25, Essa mulher tá é, Aí eu estou em dúvida Se eu vou falar para essas mulheres Que não são mães Se são Que tem mulheres que não tem filhos porque eu sou mãe, né? eu tenho essa bagagem da maternidade também. É, e a, a, o lance é de ter uma consciência maior no que ela consome para ela, entende? Isso pode ser desde o consumismo material para a vida dela facilitar, porque daí eu conheço você pelo minimalismo, que eu me interesso muito essa pegada do essencialismo, sabe? essa consciência é, minimalista, tanto no material quanto no psíquico, tipo, claro. sabe? Focar em coisas que interessam no seu momento, sei lá, autoconhecimento, é, é, saúde, é, alto astral, energia, sabe? Não ficar aquela coisa, ai, tenho 50 anos, estou velho, ai, meu Deus do céu, nunca é. mais, porque isso aí aparece. Aí ah, eu não vou Esse... conseguir nunca vender nada no marketing digital, porque eu sou velho. que isso parece para mim? Isso é uma trava, ah, eu sou velho, meu. Nossa, você vai é ajudar pessoas... Mais de 50 anos, o ah, que, que você vai ajudar elas a conquistar? É, aí que tá a transformar, entendeu? Essa é um conceito global, né? essa coisa da consciência. Aí eu pensei em através de cursos que você falou ou mentorias, assim, não sei como, sim, sim. porque eu não gosto de aparecer na, na... fazer live, essas coisas, também tem esse gancho que eu gosto de ti, que você fala assim, não precisa de fazer live, precisa ser escrava de ficar, eu tenho que não sei o quê, eu acho isso um saco, assim sim. aí não sei se de repente eu gravo um áudio, porque eu estou entendendo eu vou, isso. Vou caminhos assim, Sabe? legal. Não entendendo, não entendendo. É bom que a gente já tem um norte, né? Então, ajudar mulheres acima de 50 anos a terem mais consciência. Essa transformação está muito genérica ainda. Então, isso que vamos tentar unir tá. lá um pouquinho, e aí eu posso, através das pesquisas, a gente pode chegar lá. É, ajudar essas mulheres de 50 anos a terem mais consciência. Aí é legal ver essa consciência. Você falou de alimentação. Você falou de auto-astral, você falou é, talvez de, de, de confiança, de carreira também. Então, é, é legal você entender qual o principal aspecto da vida você gostaria de trabalhar como porta de entrada, tá? Não quer dizer que você possa, não possa trabalhar todos os outros. Mas é legal ah, você sair para ver qual é a maior dor dessa mulher de 50 anos. Porque se for uma mulher de 50 anos casada com filhos vai ter uma dor diferente da mulher de 50 anos é, solteira, né? Então, tem essa decisão que você pode, aos poucos, ir explorando também, tá? E essa pesquisa aqui talvez dê algumas ideias para a gente definir. A gente precisa ter a resposta agora. Mas eu vou, eu vou para um uhum. lado de, de mulheres é, acima de 50 anos e vamos começar a ver o que, que surge por aí, tá bom? Tá. Então, vamos só fazer uma... E, e a gente junto vai, vai trocando essa ideia, tá? E, aí, e depois tá. A gente vai, eu vou fazer também o mesmo processo com a Silvia. É bom que a Silvia já chegou aí na área, também está no backstage, vai observando a gente e depois a gente, a gente participa lá. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do... Deixa eu pegar aqui... Janela... Beleza. Vamos começar. Google... Beleza. Todo mundo vendo aí a tela, né? Você também, né, Fernanda? Na... Tô. Na... Show. Então, vamos lá. É... Você falou de cursos e mentorias, né? Então, vamos ver, ó. Vamos começar aqui bem do básico. Cursos, é... mulheres acima de 50 anos. Vamos ver o que aparece. Ó, aparece, reviva sua chama criativa. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é anúncio. Aqui, reprogramação para mulheres. Curso de, aqui é de programação, não é muito a sua pegada, né? A TI e tal. Curso para uhum. maiores de 50 anos. Aqui parece ser um, uma TV, então não é muito o que a gente está buscando. Profissões do futuro, por aqui tem mais 50 anos. Instituto oh. com 50 anos ou mais. Não é muito o que a gente está buscando aqui. Beleza. Tá, não deu muita coisa no Google. Vamos ver agora aqui no YouTube, olhando mais para vídeos. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. ó Aqui ela está falando, recolocação profissional. Vamos dar uma olhadinha, não custa nada. Uhum. Ó, para terceira idade. É, não sei muito uhum. se é a sua pegada. Uhum com a história de mulheres. Beleza, a gente pode ver, dar uma procurada melhor ali dentro do próprio YouTube. Mas, ó, aqui hum. na, na doméstica que é tipo uma plataforma de cursos, né, internacional, é, que tinha, ué, nos levou aqui, vamos ver, é, mulheres acima de 50... Tinha aparecido algo lá, agora não está aparecendo. Então, foi pegadinha do malandro, não, não apareceu aqui. a vamos... ah, recolocação profissional, carreira para quem já tem. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que, que ela fala, já que ela tem o ah, conteúdo. Você não sabe por que, que você... Então, ó, estratégias práticas para ajudar a sua carreira. Então ela não necessariamente é focada em mais 50. Então, acho que a gente não precisa investir muito tempo aqui, não. É, vamos voltar agora aqui também para o Hotmart Club. É, é, desculpa, Marketplace. Porque lá a gente pode encontrar também um monte de, tá. de cursos por categoria. Então, vamos ver aqui, ó, por palavra-chave, vamos ver também, mulheres acima... De 50. Vamos ver se surge alguma coisa. Curso de alto make-up para a galera mais velha. Não. Método Metamorfose de Mulheres. Ó, ah. Isso daqui pode tenha alguma coisa. Comece do zero, treino, nutre, acima da média. Arte ah, conquistar homens difíceis, 50, 50 ó. olha, 50 Plus Leve, uma plataforma criada especialmente para mulheres acima de 50. Interessante. Vamos ver. Treinamento, tá. vamos ver esses dois aqui. Então, método metamorfose de mulheres, um programa de treinamento interativo de seis semanas... Na, na, na, com riqueza de detalhes para destravar seu emocional e tirar sua vida ideal do papel. Todo programa baseado na geração de resultados através de tomada de ação. Programa focado simplesmente no prazer de aprender. Não é só isso. É aprendizado colocado em prática. Blá blá blá. Tá, beleza. Não, não deu para entender muito bem. Vamos não. ver se tem detalhes. Ideal, né? Essa palavra é. ideal já. Oi, ideal. É. Ficou muito, mas vamos dar uma olhada no YouTube dela, no Facebook, que vai, que tem mais alguma coisa. Deus não nos criou para viver. Ó, é bem pequena ainda, né? então não é alguém que tem uma autoridade. assim. É, uhum. Então, não sei se vai ser uma pessoa que vai te ajudar muito, mas ajuda empreendedores a assumir controle da vida. Não é muito a sua pegada, então vamos gastar muito uhum. tempo. Agora, esse daqui, ó, plataforma criada especialmente para mulheres acima de 50. Aqui é exatamente o que você está buscando. Aqui queremos que você se sinta livre de comparações alheias, pressões externas, um espaço que traz tudo o que você precisa para uma vida ativa e saudável, focado no seu bem-estar físico e mental. Ó, você receberá Legal. treinos personalizados para seu nível e ritmo, aulas especiais, convidados, especialistas, saúde física e mental da mulher. Aqui parece ser bem interessante. Uhum. Ó, então, aqui parece ser uma comunidade, só que o produto não está disponível, mas já deu para ter uma ideia que existe algo interessante. Então, você pode vir no Google e buscar 50 Plus leve para ver se é, tem o site... Tem alguma dele. coisa. Uhum. Alguma coisa está dando... Está dando... A pesquisa aqui está estranha por causa... Desse leve aqui, senhor. Vamos ver curso. Se aparece alguma coisa aqui também. Ah, curso de gratuito. Ian, Oi? Posso te fazer uma, uma pergunta? Se, claro. Uh, de repente, como está muito amplo ainda, se de repente as ferramentas, é, na, o meu Instagram e o meu Facebook, se ali eu já não posso começar a, a entender... O que a mulherada está querendo ouvir? Ou posso fazer uma experiência por ali de assuntos? Enfim... Sim, total! Então, eu vou fazer, tipo, fazendo essa pesquisa e usando o meu Insta e meu Face para ir testando. Porque eu vejo muita, muito, assim, de começar a testar, né? Porque eu estou no momento que eu vejo, assim, que eu já absorvi muito conhecimento seu, né? Que você passa, mas eu estou na hora de pá! Entendeu? Perfeito. Com Entendi. certeza. Não, tá, cara. Você vai, vai fazer isso sim. E essa pesquisa vai ser uma pesquisa complementar essa que você vai fazer com a galera do, do Instagram. Você pode abrir caixa de pergunta, perguntando: vocês, mulheres, né? assim, qual é o seu principal desafio hoje em relação a relacionamentos, ou em relação à saúde, em relação a. Então, você pode ir perguntando, interagindo e falar, ó, me manda um direct que eu uhum. vou te oferecer. Essa semana eu estou oferecendo uma sessão gratuita, experimental, de meia hora para ajudar você a destravar esse problema. Então, as primeiras pessoas que me mandaram direct, eu vou ajudar. É. Então, assim você está conhecendo. Agora, o que eu estou trazendo aqui para você são, a gente está tentando buscar o que, que existe de curso, de mentoria, tá. para que possa te inspirar a ter, a ter ideias bem concretas. Então, você está vendo que tem uma Forte, oportunidade né? aqui, porque existem né, milhões de mulheres de mais de 50 anos e não está oh. muito óbvio e fácil de encontrar aqui né, um curso. Uh -huh. ou... que isso. Então, ó, essa daqui, sete livros para recomeçar depois de 50. É, Márcia Luz TV. Então, essa daqui. Olá, um eu sou a Márcia Luz e hoje eu tenho a Ah, eu gente... conheço ela. Você conhece? Então, ó, conheço aí. o trabalho aí. dela. O trabalho dela ela trabalha mais com, é, é, com a questão vibracional, né? De, de frequências. De legal. Pensamentos então, positivos, já... De essas coisas mais. É, não sei mais se mais esotéricas, mais mas eu acho interessante. Legal. Então, aqui, o você, que, que você pode ver? Se é uma pessoa que fala com mulheres acima de 50, ela provavelmente tem mais de 50. Então, vale a pena Sim. ver os assuntos que ela vem trabalhando e que vem conectando uhum. com essas mulheres. Como que você faz isso? É, você pode vir aqui nos vídeos dela e ordenar por vídeos mais populares. Então, vai aparecer quais são os vídeos ah. dela que bombaram. Então, ó, 48 horas sem reclamar. As dez frases mais poderosas para re repetir antes de dormir ou acordar. Gratidão muda o cérebro, gera riqueza com a caixa de prosperidade. 108 repetições para mulheres. Então, são coisas muito relacionadas à mentalidade, à, é. à questão de é, espiritualidade, de certa forma. Espiritualidade, né? exatamente. Então, um olha, aqui que se você quiser explorar, dá para continuar essa pesquisa em torno dela. Aí a gente vai lá para o marcialuz.oficial, que é o Instagram dela. Então, vamos lá. Instagram. Vamos ver o que está rolando. Marcialuz.oficial. para então, ela é verificada. Já tem ó, 367 mil. Então, é, ela é uhum. pessoal, embaixadora, embaixadora da gratidão. 14 vídeos. Livros publicados. Aham. Começa a ver também o tipo de conteúdo que ela posta, o que, que ela fala, sobre o que, que ela fala. Então, ela fala muito sobre prosperidade uhum. e tal. Então, isso pode te dar umas ideias. Aí, você clica aqui no link da BIO também para ver para onde que vai levar. Aqui, provavelmente, tá. você vai ver os produtos. É aqui que te tá. interessa mais, ó, porque ela está fazendo agora um lançamento de um curso, provavelmente, né Jornada Vida Próxima. Uhum. Ela fala para vender algo é... aí aqui tem clube do milhão então ela também tem uma, uma comunidade aí tu clica para entender sobre o que que é então ah, aqui deve ser é... alguma coisa para ganhar dinheiro sim então ela fala muito sobre menta, é, mentalidade de milionário e tal de né? milionário é então tem que ver se é uma coisa que você quer explorar ou não, não, aí você ignora e não, não segue em frente. Mas aqui você Sim. vai começar a entender como que ela trabalha. Você já viu, ó, tem, você tem aqui é curso que ela está vendendo, agora você está vendo uma comunidade, então são elementos que você pode se inspirar para também trabalhar dentro da, das suas soluções, porque claramente uhum. ela muito grande de mulheres acima de 50 anos. Então, Aham. isso, idade, espiritualidade, espiritualidade, são temas que as uhum. mulheres estão, né? Tá funcionando, tá? tá? certo. Então, e foi só um, um, um breve. A gente fez isso em 10 minutos, né? Mas é legal você continuar fazendo essas buscas é, para entender. Uhum. Exatamente o que é a galera acima de 50 anos, as mulheres estão buscando. E aí, aos poucos, você vai explicando essas pessoas de referência. Essas pessoas referência. E aí, você faz uma pesquisa, um raio-x total dela. Vê as páginas dela, vê o tipo de conteúdo que ela está postando, vê a forma como ela comunica, vê a descrição dos cursos dela, vê o, o conteúdo também... É, dos cursos, uhum. porque lá na Walmart, dependendo de como você faz a pesquisa, lá no Marketplace, vamos fazer um aqui sobre finanças. Por exemplo, finanças e é, investimentos. Vamos pegar aqui um bem avaliado. Ah do 0 a 10 investimentos inteligentes vamos dar uma olhada aqui você chega a um nível aqui ó vai ter uma, uma descrição né sair da dívidas e viver dividendos. então as pessoas buscam isso se ele tá escrevendo dessa forma é que você vai ver a estrutura né, do, do que que ele tá oferecendo aqui você vai ver um vídeo que vai ser legal ver como que ele trabalha, né? Saudações para todos os e Aí, blá blá blá, tal. Aí depois tem aqui, ó, conteúdo que é a estrutura do curso. Então apresentação, qual é o seu perfil, saindo das dívidas, ações. Então isso te dá uma uhum. ideia de como estruturar o um método também, porque você encontrando cursos exatamente com a ideia que você pensou ou próximos, lendo isso daqui, estudando e depois buscando ele, ó, ele também tem aqui o um Instagram. Então, você pode ver como que ele trabalha o conteúdo dele, como que ele Aham. trabalha as soluções dele ali na bio. Então, ó, descubra agora como sair da dívida e se tornar um investidor de grandes empresas com menos de 10 reais. Então, você começa a ver as promessas, né? Você começa a entender como que ele estrutura isso e é uma pessoa que está há mais tempo que você. Uhum. Então... É, se ele está claro. usando isso, ele provavelmente funciona. Aí você vê os depoimentos das pessoas tal. Então, essa análise vai te dar muitas ideias concretas. Ótimo. Você consegue Sim. ver né, se oferece garantia ou não, você consegue ver o preço, né, você entende uma série de elementos que depois você vai conseguir ter mais ideias concretas e tangíveis para trazer para o seu universo. Então, isso daí vai te ajudar bastante. Tem sentido, Claro, super ajudou para caramba é, o lance agora é estudar é, a pesquisa faz parte né estudar mesmo fazer uma imersão e colocar em prática E aí eu vou vendo para onde que eu que acho que vai aplicando e vai vendo né porque o legal é você Ian, é que você dá a realidade para o reto você diz, não é fácil tem que estudar. Tem que, né, que a é Sem Paulo pre... impressa né, é, é isso. Que não é do nada que surge assim, pá, o negócio. Exato. É. é? Pé no chão, pé descalço, a gente precisa construir para colher. Né? Então conta comigo, vai compartilhando o seu avanço, sobre o seu tribo. E pode ter certeza Jô. que vai ajudar muitas mulheres, como você já superou os desafios que você superou, a vida que você tem hoje. Ah, sim. Então, Exatamente. Ser, ser feliz, bem. né, Ian? Libertação, ação, libertar de várias amarras, muita coisa que colocaram na nossa cabeça que não serve mais, né? Exato. Então, é Fê, isso. obrigado aí pela sua muito presença. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau. É. Obrigadão. Tchau. Obrigada. Show! Então, agora vamos continuar com o segundo caso. Que é a Silvia. Então, já vou chamar a Silvia aqui. Oi, Silvia. Oi, Beleza. tudo bem? Boa noite, muito bem -vinda. Boa noite, obrigada. Ó, então, como que vai funcionar a dinâmica? É, explica para gente aqui um pouquinho sobre as suas reflexões iniciais em relação a Ikigai, o Norte, que você está desenvolvendo aí do seu projeto. Se você tá. já teve algumas ideias de produto ou serviço para começar? É, conta um pouquinho só do contexto, né, para a gente entender, e me fala como que eu posso te ajudar hoje com essa demonstração aqui de pesquisa para a gente fazer juntos e, e você já sair com ideias concretas. Tá, vamos lá. Aqui eu posso falar à vontade, né? Que aqui é todo mundo tem um pouco de louco igual eu, então aqui eu posso falar à vontade. Vale <risos> tudo, não guarda nada. Porque aqui em casa ninguém nem sabe que eu tô, que eu estou partindo para esse projeto, que eu estou fugindo totalmente do que eu faço, né? e é um negócio meio escondido, eu gostei daquilo que você fala no curso e você falou esses dias na mentoria, vai fazendo escondido, não precisa contar para ninguém, porque eu sou, eu sou a diferentona aqui da casa, né? Uhum. É, o que, Qual que foi sempre a minha ideia? Eu gosto muito de pessoas, eu sou formada em comunicação, é, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em produtoras de vídeo, trabalhei com isso há muito tempo e sempre trabalhei na área comercial, só que assim, eu falo que eu deveria ser psicóloga, eu sempre ouvi muito, eu tenho um ouvido bom, eu presto, eu tenho escutativa com pessoas, gosto de conhecer, fui para a área de comunicação porque eu gosto de conhecer histórias, lugares diferentes, eu não gosto de coisa monótona, eu estou sempre, gosto de viajar, gosto de trabalhar externamente para conhecer pessoas mesmo, conhecer histórias. E a cada dia parece que o negócio está ficando mais latente. É, eu já sigo algumas pessoas na internet, só que assim, é assim, vou explicar aqui um pouquinho do contexto para ver como que você pode me ajudar. Eu sou evangélica, nasci em lar evangélico tal, e eu sempre acreditei muito nesse negócio da fé. Então eu fiz, na faculdade aprendi sobre psicologia, sociologia, e aquilo começou a confrontar muita coisa. E aí eu comecei a estudar. E hoje eu percebi que tem tudo a ver. Tudo que, que fala de, de poder da mente, é, lei da atração, ele só fala diferentemente do que fala na Bíblia. Na Bíblia é a fé. E Sim. eu queria falar sobre isso. Eu sigo algumas pessoas na, na internet... Só que assim, ou eles ou são 880, ou a pessoa é, é muito só luz, só luz, falando só de, de, de vibração, aquela coisa, ou a pessoa, ela coloca muito religio, é, religiosidade no meio, que aí é, é só Deus. Eu não sei, eu, eu preciso de um, de, um, de um limiar aí, para ver como desenvolver isso, por quê? A minha ideia é falar com. Eu, no início eu pensei em pessoas, mas aí você falou para focar, então eu tenho que partir de um. Eu, eu tenho que partir de algum lugar. Então eu pensei em mulheres mesmo. Mulheres okay. aí dos seus 35 anos, 30 anos para cima, que é a hora que a pessoa está naquela que foi quando aconteceu comigo, né? Você começa a ter que tomar algumas decisões, a cabeça começa a entrar em, em pânico e você começa lá, de onde eu vim, de onde eu, para onde eu vou, qual é o meu propósito, você já não quer mais fazer alguma coisa só para ganhar dinheiro, nessa idade, não eu, mas muita gente nessa idade já tem filho, já separou de marido, já está com um monte de problema, e a pessoa, às vezes, ela, ela não tem o um norte, ela quer ela quer se resgatar, então eu pensei, eu queria falar sobre isso, então eu venho lendo muita coisa, lendo muitos livros, já li sobre PNL, sobre propósito, e eu queria falar sobre isso, só que eu não quero falar exatamente sobre fé, mas eu também não quero criar um canal místico. Sim. Eu quero falar Opa. ali da da, da força, e isso eu tenho já comigo, não muita coisa, mas de desde quando eu era criança da minha infância, muita coisa que eu já consegui, que eu coloquei através aqui, ó, coloquei dentro da minha mente, e aquilo eu fui, fui, fui, e até que eu consegui. Às vezes passou 10 anos, mas aí eu, eu tô lá naquele lugar, e falo assim, puta que pariu, eu já, já me vi nesse lugar, lá atrás eu sonhava com isso, e coisas que vão acontecendo. Eu Legal. só não sei ainda como fazer isso, como falar isso. Perfeito. Muito bom, Silvio. eu acho que algumas pessoas já se identificaram contigo aí, botaram no chat também, essa é uma temática bem interessante, porque é encontrar a sua voz dentro desse universo de espiritualidade, religião e ciência, né? De certa forma, que tu, você trouxe três pilares aí, né? Quando a gente fala de PNL, né? é a parte de ciência, método, técnica, né? Sim. Quando você fala de fé, é, é algo talvez mais explorado na religião. Mas quando Sim. você fala de, de, de, do segredo, e você deu esse Sim, exemplo, né? adoro. envolve também espiritualidade, envolve é, visualização, pensamento positivo. Então é, é, uma, é, um, é, uma, é um universo que você pode caminhar nessas direções e você tem que encontrar pessoas onde você veja assim, cara, essa pessoa aqui encontrou o equilíbrio legal. Essa pessoa está conseguindo trazer as mensagens de uma maneira que eu, eu quero explorar algo parecido também, mas do meu jeito, né? Que talvez você não encontre ninguém que, que vá falar exatamente como você, porque você é única, né? Mas você vai buscar inspirações, né? Então, o que, que eu acho que é legal nesse caso a gente é, pesquisar aqui? Então, vamos. Posso. Vamos... Posso abrir um parênteses aqui de algumas pessoas que eu já sigo, até para você... Sim, vai, pode falar. Eu vou citar alguns, que eu falei que é 880. Ou uns são muito... Tem uns que espiritualizam mais, tem uns que são mais voltados... Tem, tem um que é o, o, o guarda-chuva aí, que para mim é o, é o mestre. Para mim é o Tony Robbins, que eu sou apaixonada. É, eu acho que ele consegue lidar bem com isso, só que ele já está num, tá num patamar lá em cima, né? Então é, é uma coisa já fora da curva. Beleza? É, Bob Proctor, só que aí é assim: ele já é. Ele já fala mais mesmo do, da, da lei da atração, ele já tem uma linguagem um pouco mais. É, ele é o cara do livro O Segredo. Sim. Beleza. Então, isso, tem esses dois. É, vou fugir um pouco, tá? Aí tem o outro, mas aí é a leitura que é Napoleão Rio, também fala muito dentro dessa área, inclusive naquele livro Mais Esperto que o Diabo, ele cita muita coisa estou ah, falando de pessoas mais, mais antigas tal. depois, partindo para um pouco mais místico, tem a Larissa Michelin que também é muito boa no, no, no que ela faz, mas é, aí ah, já é um pouco mais místico tá, essa daqui? isso, essa mesmo Beleza. É, ah, deixa eu ver aqui, porque são, são vários, tá? Aí depois aí tem o próprio Wendel Carvalho que você sempre cita, né? Que também já ele já, já, já mistura um pouco mais de coisa aí. Uhum. Aí partindo um pouco mais para o lado da fé, é, eu vou ter aqui o, um que está falando bastante sobre isso agora, que está apontando bastante. É, tem o próprio Flávio Augusto, tem o, o Tiago Brunet, que ele, ele trabalha diretamente, o, o Tiago Brunet hoje ele é intitulado aí pastor, mas ele fala muito, então ele, ele tem uma escola de, de cursos, ele fala muito de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, é, sem H. Tem o próprio Kaiser, que eu não sei se você conhece, que é o dono da cápsula. É, ele falava muito de marketing digital, hoje ele já está levando muito esse negócio da fé e ele fala muito sobre isso. E tem um loucão assim que eu adoro ele, mas assim, tem muita gente que odeia ele, que ele chama Pablo Marçal. Não sei se você é. conhece. Fala pessoal do canal! Nossa. O Pablo Marçal. É, o Pablo ele fala muito de. ele usa muita religião também, né? Isso, de... usa bastante. Beleza. Então, essas são as inspirações para você, até, até hoje, que você conseguiu identificar aí. Sim. Legal. É... Excelente. Então, tem aqui do lado da PNL, coaching, né? Tony Robbins, que é, o, é a maior referência mundial. E aí, o Wendell, eu vou botar mais ou menos na mesma categoria, assim, de... de... Sim porque o Wenderson inspira muito nele, tem também o, o Rodrigo Cardoso, que é bem na pegada do esse eu não conheço. Rodrigo Cardoso eu também aqui Fala muito ao Rodrigo Cardoso, que é um amigo querido também, muito bom. Então, ele tem uma pegada também muito forte de PNL, de, de ultrapassar limite, e, e bem na pegada do Tony Robbins também, né? Hum. Ele, ele é muito bom. Então tem okay. essa galera aqui mais da PNL, tem a galera mais mística que você falou aqui, né? que aí talvez seja mais a pegada da espiritualidade, é, através do meu pensamento, criei a realidade dos meus sonhos, legal, e tem a galera aqui um pouco mais religiosa, né? o Tiago Brunet, é, o Kaiser e o Pablo Marçal são mais do marketing digital, né? Isso, mas eles estão usando muito esse lado aí, entendeu? De você conseguir as coisas através de, de, do pensamento, de, de focar. Eles estão citando muito isso daí também no meio da, do marketing. E do É que assim, eles falam em paralelo, né? Então, por exemplo, o Kaiser ele tem uma, uma live todo dia, seis horas da manhã, e ele foca muito nisso. Ótimo, beleza. Então, são todas as referências bem interessantes. Você falou de umas gringas, né? É, que que também pode te dar ideias ainda mais complementares para você trazer para o mercado brasileiro, né? Agora, o que eu percebi aqui, que é legal a gente fazer uma pesquisa complementar. Muitos homens, né? Que falam para homens e mulheres, mas é, de todos os exemplos que você deu, só a Larissa aqui falando para... Não, sendo mulher, né? Sim. Então, isso é interessante, né? Porque... Talvez você possa trazer um aspecto mais feminino para essa linguagem que, dos exemplos que você falou de referências, né, de, de ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, que você falou, só uma é mulher. Então, isso é, é interessante. Tem uma outra pessoa que eu vou te sugerir também, acompanhar que é Moreira? Isis... Isis Moreira. Isso. Ah, eu sigo ela. Então, a Isis Moreira, ela, eu não estou acompanhando muito bem, mas ela fez uma mudança aí, né, de... Ela, tá vendo? Eu amo Jesus. Isso, e ela, eu... ela, ela tá... mudou, Ela agora ela virou evangélica também, e ela está trabalhando muito... Só que ela só está falando de Deus aí, ela não está ainda trabalhando esse lado de mudança, muito de mindset, sabe? Tá... Ela ainda está naquela fase da descoberta, então ela está transbordando Jesus agora, assim, é... Que... que eu adoro, eu sou apaixonada nisso. É, adoro o trabalho dela. Legal. Então, é, ela ainda... Não... Mas é uma referência para estar próxima ali, acompanhar porque é uma mulher que, que tem uma puta experiência de marketing digital, empreendedorismo, né, mentalidade vencedora e tal. E agora está falando de religião, né, de Jesus, do, é, do evangelho. Então... É... Tem uma também que chama Down Watson, não sei se você conhece. Inclusive, ela esteve lá no... Ela mudou o nome dela, na verdade, para esse. Ela esteve lá no... Ela esteve com o Tony Robbins e parece que no meio da multidão ele viu ela lá, tirou foto e tal, Don't... e a menina... Don't... Down Down W, N. W, N? Não, Dawn, D, Soled... A, ah. W, N. Ah, tá. Isso, da Watson, aí. Legal. Essa eu conheci esses dias. Excelente. É, Acompanhar a galera gringa é muito interessante, porque vai te dar ideias ainda mais complementares se você fala em. Ah, ela fala até português. Ela ah. é, ela não, ela é brasileira. Ela é mudou o nome dela para esse Down aí, mas ela não tem esse nome, na verdade. Ah, tá. Entendi, deve ser um nome de é, espiritual, então. Legal, top. Então, excelente. Então, você tem um monte de coisa para explorar. E aí, vamos fazer aqui, vamos pegar essa Dawn aqui, que parece que ela, ela traz uma pegada de espiritualidade e, e talvez seja uma pegada que você se identifique. É, aí você vê aqui, ó, cabana. O que é cabana? Aí você abre e começa a ver, vento, a cabana. Isso aqui é um evento, é uma imersão... É, de volta para o casulo quatro dias de imersão profunda aprendendo a primeira esvaziar a dor e sofrimento que você carrega há tantos anos para iniciar um novo ciclo na sua vida então é, é uma imersão né, presencial tal, tá? então é uma transformação bem bem profunda aqui parece ela se comprometer então legal é um é um formato aqui interessante isso está no site dela você pode ver outras coisas que ela, que ela oferece. a Mentoria. Ela faz palestras, cursos e eventos e meditações. Então, vamos ver a mentoria dela. Vamos ver também cursos e eventos. a mentoria. Hilda Heal Hiller, meu desabrochar. Aí, você vai ver a descrição. Como que ela vende aqui e descreve a mentoria dela. Então, curando o curador. Se você é coach, psicólogo, terapeuta. Então, aqui ela trabalha. É, tem um público que é a galera que é curadora, né? E aqui é uma mentoria específica para mulheres que precisam reconectar com sua essência feminina e reconstruir seu relacionamento de amor próprio. Então, é interessante. Aqui, aí acompanhando mais o conteúdo dela, você vai ver quais são os pilares que ela costuma trabalhar mais, vendo os stories, vendo os vídeos, live. Assim você vai sentir né, quais são os verdadeiros pilares que guiam o método dela. Mas aqui, ó, tem a, o livro dela também, tem um portal, rio, que não sei o que que é, vamos ver. Mas, ó, a força que há em nós. De repente, está na Amazon, ó, e você pode, aqui, é, uma história que vai ajudar ela a reconectar consigo mesma. O livro, se a pessoa tem um livro, é sempre interessante, se ela realmente, você conectar com ela, falar, cara, essa, essa pessoa aqui, ela é exatamente o caminho que eu quero explorar é... no livro geralmente a pessoa dá o melhor dela né se ela teve um foi uma escrita séria tal então é muito legal que você vê um grande resumo que é às vezes 10 anos 15 anos 20 anos da vida da pessoa resumida ali em algo que você vai comprar por 30 reais sabe então vale muito a pena e se não tá a fim de ler o livro todo mas quer entender um pouco melhor você pode ir no Kindle e baixar uma amostra também, porque aí você já consegue ler um pouco, ver a estrutura do livro, que é sempre interessante quando, às vezes, uma pessoa tem um método descrito no livro dela, você vê a estrutura dos capítulos, dos subcapítulos, já, já dá uma boa ideia do que, que seria uma jornada. Então, isso pode ser interessante. Aí, Portal Rio, aqui... Deve ser uma comunidade, talvez. É uma plataforma online que não só cria um espaço seguro para você, mas também ajuda a começar a criar esse espaço dentro de você. Lá no portal, você vai ter cursos online, aulas exclusivas, terapias. Então, tem um monte de coisa legal. Beleza, quero ser aluno. Vamos ver quanto é que ela cobra. Está lá na Hotmart. Então, aqui você já viu um pouquinho da estrutura. 20 dias, então deve ser tipo um desafio aqui. Ó. Aí você já consegue ver um monte de, de tópicos interessantes que talvez sejam tópicos que você fala cara, eu estava pensando em fazer um desafio de 21 dias olha só, tem 21 coisas aqui interessantes que eu posso usar voltando para casa, liberar a rejeição curando a vergonha e culpa, amor próprio então são coisas que podem te dar ideias legais né? e você, aqui é 397 por ano então não é um grande investimento se você realmente conecta com essa pessoa aqui é, de repente fazer um investimento desse pode fazer sentido para você ver mais por dentro todo né, o, o, o que está ali. Essa daqui é aquela do, do seriado dele, do, do, do seriado da Netflix, é, é, Não Sou o Seu Guru, é ela que eu não vi, não vi, eu só vi, um, eu só vi um vídeo dela com ele, eu acredito que sim, porque ele aparece com ela e, e tem, tem toda uma história dela, não sei se você chegou a ver, mas ela vivia tipo numa tribo e, e lá eles tinham relações, ela tinha relação com todo o pessoal dessa tribo, relação sexual mesmo, e na cabeça dela aquilo era normal. Quando ela encontrou, ela teve essa cura, e ela foi se descobrindo, é, um, é uma história bem... É, eu acho que foi isso mesmo. Então é, então aqui você vê que já se é uma pegada que você acha interessante, só nessa pesquisa rápida, partindo aqui do do Linktree dela, da bio, você já conseguiu ver ideia de mentoria, ideia de cursos, ideia, os cursos estão aqui, na verdade, ó. tem o curso de 21 dias com 21 meditações, curso online Meu Desabrochar, né, que é o curso para mulheres, de repente é algo mais na sua pegada também. A gente conseguiu ver comunidade. Aqui você vai ver um vídeo onde ela explica melhor né como que funciona. Olá, meu nome é John Watson e eu estou aqui para apresentar o meu novo curso somente para... Legal, tá, vai ver. Quero começar. Quanto é que custa? 488... 498. Tem aqui online mais presencial. Então, aqui você já tem uma ideia bem concreta do que que uma pessoa que já está mais tempo que ganhou volume visibilidade está fazendo E aí isso vai te dar um monte de ideia para falar pô beleza por onde eu começo de repente a mentoria que é mais fácil aí é que eu consigo assim conhecer melhor o meu público entender melhor a minha linguagem para ver se ela vai estar tá bem adaptada é, para os pilares que eu quero explorar fazer uma primeira experiência com uma pessoa e assim, você fazendo uma, uma pesquisa dessa com, com todas essas referências que você trouxe, você vai ver padrões. As pessoas geralmente têm mentoria, têm curso, têm comunidade, geralmente cobram em torno desse preço e aquele preço, geralmente trabalham tais tópicos, e aí você já vai ter um material bruto excelente para você levar para casa, organizar as suas melhores referências, ver quem realmente fala de uma com uma pegada mais próxima do que você quer explorar, e aí vai para o game. E aí você já tem um monte de ideia de produto. Daqui, você já sai com pelo menos cinco ideias de produto para fazer. Aí Aqui que está você... o problema, eu atiro alto. A, minha... a pegada que eu gosto é a do Tony Robbins. Está ótimo, mas eu... antes Só de que... fazer um evento para 10 mil pessoas presencialmente, é. né, você... Pode pensar, pô, beleza, como é que ajuda uma primeira pessoa com a pegada dele? Isso, a é a ideia, o, o, o formato da ideia dele eu gosto, entendeu? Não que eu quero falar para 10 mil pessoas. Uhum. É, a pegada dele, ele fala muito, ele fala muito sobre a, a mente mesmo, sobre mudança de mindset. Então, é, é isso que, é, que eu gosto nele. Porque eu queria realmente trabalhar com isso, falar, é, trabalhar com essa transformação de mulheres através da mudança da mente e, e trabalhar citar que tudo está aqui dentro, que é através da mente que a gente consegue qualquer coisa. É sobre mudança de mindset, na verdade, que eu queria falar com mulheres, que elas podem, é, ser, elas podem ser quem elas quiserem, a partir da hora que ela transforma a mente delas. Então, é, eu só não descobri ainda como fazer isso. Eu até tenho um Instagram, que eu alimento ele de vez em quando, às vezes eu paro, só que eu só tenho frases motivacionais lá. Então, eu posto uma, uma foto colorida e coloco um textinho embaixo. Mas é só motivação. Mas também não quero ser coach. Eu não sei se eu vou para o lado da PNL. Então, é, essa resposta você não precisa ter agora ainda. Você pode começar ajudando mulheres com exatamente o que você falou. Desenvolver uma mentalidade, é, reprogramar as suas crenças e conquistar algo, esse algo que você precisa ter um pouco mais de especificidade. E aí, depois, o caminho de ferramentas e técnicas, você pode, aos poucos, em função dos seus estudos, ir descobrindo. E a pesquisa, ela vai te dar um pouco mais de clareza sobre os caminhos que pessoas que você se inspira é, trilharam. Então, Tony Robbins, que é a maior referência mundial, é, você, se você for no site dele, você vai ver milhares de caminhos, né? E não quer dizer que você precisa seguir todos esses caminhos, você pode escolher um primeiro, que talvez seja a PNL, que é, ou a hipnoterapia, né, que é um outro caminho interessante, onde você vai trabalhar é, ciência, técnica, né, para ajudar a pessoa a reprogramar limitações que ela tenha, mas que você pode trazer um pouco de espiritualidade, bruxaria, você pode trazer o seu caldeirão aí e fazer a sua mágica também, mas é legal ter uma, uma, um princípio é, básico que, que sustente a, o seu método. Inicialmente, porque esse método ele vai evoluir em função das suas experiências. Então, se o Tony Robbins é o que faz seus olhos brilharem, qual é o, o, o, o conhecimento pilar do Tony Robbins? É a PNL. Então, então, até, até eu pensei. Eu queria até. Estava esperando isso para até falar com você sobre isso. Estou é, pensando em fazer um curso de PNL, só de PNL, porque eu fiz um curso de oratória e foi aí que eu me apaixonei. Eu vi a PNL dentro da oratória e meu olho brilhou assim no, no curso de oratória que eu fiz. E essa semana eu encontrei um curso de, de PNL, inclusive o, o cara. Ele fez o curso direto lá com, com o, o Dr. Grinder, o Grinder lá, né? E eu pensei em fazer, me aprofundar mais para depois eu começar a trabalhar é, a arredondar isso, fazer esse curso primeiro porque eu, eu percebi que eu ainda estou muito rasa hum. em PNL. Então, me aprofundar um pouco mais para depois eu estruturar. Pode ser um, um bom caminho, porque assim, o que, que é legal numa mentoria? Você tem uma visão mínima de, de método, onde você vai levar a pessoa de um ponto A para o ponto B, né? E aí você tem que entender quais são os passos que você vai ajudá-la a conquistar né? as vitórias e talvez ferramentas e técnicas que vão te auxiliar nessa troca, porque... A mentoria, ela não necessariamente exige essas ferramentas todas, porque você pode simplesmente compartilhar a sua experiência de vida e como que você superou esses obstáculos para chegar... Era isso que eu queria. Bom, né? Mas se você tiver também um, um sustento, um ferramental, né, um aparato ferramental, vai te ajudar a fazer um trabalho talvez ainda mais eficaz. Então, se você quiser fazer um curso para te dar mais segurança nesse método, está de boa... Tá? mas você não precisa, porque você não vai fazer é, um, um trabalho de PNL, você vai fazer uma mentoria da transformação que você vai se propor. A PNL vai te ajudar, então você não está aqui vendendo um processo de coaching sem ter formação de coaching, ou você não está vendendo um trabalho de, de programação neurolinguística ou hipnoterapia sem ter nenhuma, nenhum respaldo, né? Você está ajudando com uma mentoria, onde você vai pegar na mão e vai dar o seu máximo para a pessoa conquistar algo. Mas, se você quiser isso, vai te dar ainda mais reforço, autoridade e confiança para seguir. Agora, quanto tempo dura esse curso? Não, é um curso online. São, ao todo, são 30 horas de curso. Ótimo. Então, beleza. É um curso bem direto, objetivo, você vai conseguir fazer rápido e já implementar, então eu faria isso em paralelo, já começaria a buscar as primeiras pessoas para fazer uma, um pro bono uma mentoria tal, faria o curso em paralelo para você ir já pegando um pouco mais de ferramental, e aí o seu método vai começar a nascer, mas nada como um aprendizado de ir para o campo de batalha, porque é muito fácil ficar só nessa fase de pesquisa, na fase de, vou para esse curso, mas agora, depois de finalizar esse curso do, da PNL, tem... Porra, a mentoria com tal cara, sei lá o okay, que, que aí eu vou aprender agora hipnoterapia, e depois não, agora eu vou entender o segredo aplicado na prática com esse canadense e tal, e aí a gente fica a vida inteira estudando cursos, participando de formações e deixando de lado o maior aprendizado de todos, que é ir lá e fazer e começar a óbvio com responsabilidade com o ferramental para te apoiar nessa jornada então não é a la caralha né sair oferecendo transformação se você não tem experiência prática ou experiência de vida para ajudá-lo mas tendo mínimo de ferramental para te guiar né? nessa, nessa construção construção de método vai para a prática que sem dúvida vai ter muito aprendizado aí muito valor nessas nessas trocas né? ao vivo com a galera que você vai ajudar no início para sofisticar o seu método aí daqui a pouco você criou o seu método o método Pires Pires transformação feminina e aí um monte de gente vai estar conectando com, com a sua comunicação com a sua individualidade com a sua unicidade originalidade de expor para o mundo os pilares que te inspiram aí para ajudar mulheres a seguir em frente. De início, eu nem penso, eu quero aprender mesmo, eu quero, não quero cobrar porque até eu tenho meu trabalho já à parte onde onde eu tenho meu sustento, mas é que eu quero dividir isso, eu sempre fiz isso, mas eu sempre fiz no um, um a um com pessoas mais próximas, eu quero levar isso realmente, que é o que todo mundo fala que eu tenho. Então, todo mundo que é próximo a mim fala assim... Ah, eu gosto de estar junto com você. Você tem uma luz, você, eu, eu posso estar nervosa na hora que eu estou junto com você, é, você. Eu fico leve. Eu quero passar isso para as pessoas, entendeu? Então, não estou pensando nem cobrar isso agora, de início. Eu, eu quero começar a dividir. É importante. Começa a dividir, leva a sua paixão para o mundo, começa a ajudar pessoas é, individualmente, de graça, pro bono, ótimo. Mas se você quiser viver disso o quanto antes você mudar essa chave e entender que você precisa cobrar da galera melhor porque até para a própria transformação deles se eles investirem vai ser melhor porque vai ter muito mais comprometimento é ver por a gente né tudo que é de graça a gente tem muito menos comprometimento do que se você investir 5 mil reais né Sim. isso eu posso te garantir então é... faça durante uma fase não quer dizer que você não pode ter sempre clientes pró-bônus, você sempre pode oferecer de graça para algumas pessoas que não têm condição, né? de forma a você botar o seu Ikigai, o seu Dharma para o mundo de maneira linda, ajudar pessoas, mas se você quiser viver 100% disso, criar um negócio sustentável, próspero, aí você tem que, o quanto antes, validar a venda, porque é onde você vai ter certeza que as pessoas estão dispostas a passar o cartão para ter acesso ao que você está se propondo a oferecer. Tá? Dentro disso, eu consigo, porque eu me apaixonei pelo Ikigai, né? <risos> e eu consigo utilizar isso para, é, por exemplo, de início, para a pessoa, até para ela mapear os sonhos dela ali, o que ela gosta, o que ela realmente quer, para ela, para iniciar dali, que foi onde eu consegui ter clareza. Eu falo Bom... que você foi um presente, assim, para mim. <risos> que eu compro o curso, compro o curso e não... não... Eu não me identifico. O dia que eu vi o seu, eu falei, meu, é isso daqui. Eu falei, é Deus que colocou mesmo aí no caminho. E eu, eu queria utilizar isso daí, entendeu? Falar essa linguagem que você fala para a pessoa conseguir sozinha ali, ela consegue se reconectar, buscar a essência dela, voltar para dentro de si ali e ela mesma descobrir, sem eu ter que mostrar o caminho. Mais um exemplo de como roubar que nem um artista. Você fez o meu curso, o meu curso com o exercício do IKIGAI te ajudou a ter clareza do norte para o seu novo ciclo de vida, é, autoconhecimento profundo, você conseguiu começar a desenvolver o projeto a partir dessa reflexão interna, usa isso para os seus projetos também, para ajudar a galera. Então, você pega essa parte, dá a sua cara, né, usa o Ikigai como você achar melhor e bola para frente. Outra coisa, eu posso não aparecer? É, aonde? Tipo, no... no... No conteúdo, sim, você pode fazer de uma forma que você não apareça e não dependa do conteúdo, tá? Então, você pode fazer postagens onde nem aparece sua foto, você pode, é, o que eu ensino lá no Nomi, né? Criar uma sim. aula que vem onde você vai fazer um webinário, uma aula muito bem preparada e mandar pessoas para essa aula que vai ficar rodando automaticamente. Então, sim, é possível, tá? Só que na hora de entregar a sua arte, né? você vai aparecer e vai lá ao vivo, pegar na mão da pessoa e ajudar outra vez de cursos no futuro também, né? Ah, tá, não, porque o início agora é justamente isso, para ninguém me desanimar, porque eu sei que isso vai acontecer, vai ser bazuca aqui em mim, se alguém ficar sabendo, todas as pessoas que me seguem nesse perfil que eu tenho, que não é o meu perfil pessoal, que é de casa, eu já bloqueei todo mundo, eles não sabem... <risos> Boa, vai, eu... vai, vai em off. São né? os seus conselhos, eu estou seguindo. Eu fui lá, bloqueei esse pessoal e vou começar, a fazer. estou fazendo postagem, mas por quê? Justamente para isso. Para futuramente, se um dia eu tiver que colocar a cara lá, ninguém sabe, entendeu? A hora que eles verem, o negócio já está acontecendo. Isso, já está com sucesso, de boa. Só que nessas postagens, sempre faz postagens chamando a pessoa para o direct, se quiser uma ajuda mais personalizada, se quiser fazer uma sessão experimental gratuita, porque assim você vai já identificando pessoas que estão a fim de estar mais próximo de você. Tá é, bom? mas eu ainda não tenho isso, não tem problema. Daqui a pouco. Daqui a tá. pouco você pode. Então, parabéns. Obrigada. Não tenho dúvida que vai ajudar muitas mulheres também. E vai compartilhando o avanço lá na tribo. Tá bom? Obrigada. Valeu, Silvia. Beijo. Beijo. Beijo. Tchau. Então galera, that's it, espero que tenha gerado valor para vocês, usem e abusem da internet, da grande rede para refinar as suas ideias nesse momento inicial aí, onde existem muitos caminhos, mas talvez não tenha nada muito concreto ainda para você ir lá e começar com o seu projeto, então vai vendo quem já está há mais tempo no mercado, dá uma analisada de raio-x completo mesmo em todas as os formatos de cursos, de mentoria, de comunidade, de e-book, de livro físico, com certeza olhando as descrições, os detalhes, comprando alguns, você vai ter muito mais ideias, muito mais inspiração para depois seguir com o seu projeto. Então, essa pesquisa, 10 minutos, meia hora, um dia, metade do dia, invista tempo de qualidade aí para fazer essas análises porque isso vai te desbloquear e aí você pega uma ideia e foca nela uma única ideia um único primeiro produto para que você possa seguir em frente com progresso pequenos passos nosso lema sem pressa sem pausa mas acima de tudo sem pausa porque assim você vai conquistando uma vitória atrás da outra tá bom então, para quem quiser mais informações sobre a tribo, sobre o Ser Livre, esses cursos que a gente vem falando aqui, a galera sempre pergunta, mas Ian, como é que eu entro e tal? Me manda uma mensagem no direct, que aí eu passo mais informações para vocês fazerem parte, tá bom? Então, galera, boa noite, espero que tenha curtido e a gente se vê na próxima. Valeu!